tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer né esse guarda-chuva ou sombrinha tá olha só que bonitinho né então pra fazer ele eu vou estar aqui utilizando uma lã tá Para vocês conseguirem enxergar bem tá bom uma agulha de 4 milímetros essa daqui eu fiz com linha é, de algodão tá usando a agulha de 2.5 milímetros tá bom Pra ficar desse tamanhozinho aqui uma agulha tá para fazer o acabamento, vou precisar de alumínio tá Isso daqui cola cola. Pode ser qualquer uma, cola quente super bonder cola de tecido de madeira, enfim tá bom, e tesoura. Então, aqui eu vou fazer um laço mágico, dando uma volta, duas voltas, ok? Pego a laçadinha aqui, aí eu seguro e faço uma correntinha, tá? Então, aqui dentro do laço mágico, vou fazer um ponto baixo, dois, três, quatro cinco seis sete e oito oito pontos baixos tá então agora eu vou puxar aqui a cordinha então esta que diminuiu eu puxo assim ó vou puxando devagar tá? Assim. Ó. Até encostar. Agora eu puxo aqui novamente, ó. OK? Então aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo no primeiro pontinho. Aqui, ó. OK? Esse primeiro pontinho sempre é ruim. De fechar, mas dá certo. Agora, a segunda carreira: uma correntinha aqui nesse mesmo lugar. Um ponto baixo aqui no mesmo lugar. Mais um ponto baixo. Então, aqui para cada pontinho, eu vou fazer dois pontos baixos ok assim então aqui no seguinte um ponto baixo e no mesmo lugar mais um ponto baixo e assim eu vou Então aqui no primeiro eu fecho com um ponto baixíssimo ok então aqui eu fiquei com 16 pontos tá então carreira 3 uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo. Aqui no seguinte, eu vou fazer um aumento. Então vou fazer dois pontos baixos no mesmo lugar. Aqui no seguinte, um ponto baixo. No seguinte, um aumento. Aqui, no mesmo lugar, dois pontos baixos. OK? Então aqui o primeiro eu fecho com um ponto baixíssimo ok então agora eu vou fazer a quarta carreira a ah, aqui ficou com 24 pontos tá então a quarta carreira eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto então, eu vou fazer aqui 24 pontos baixos eu vou vir aqui o primeiro e fecho com um ponto baixíssimo ok então agora eu vou fazer a quinta carreira uma correntinha aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo aqui no seguinte um aumento dois pontos baixos no mesmo lugar agora é só repetir no seguinte um ponto baixo no seguinte um ponto baixo no seguinte um aumento então aqui no primeiro pontinho fecho com um ponto baixíssimo então aqui eu fiquei com 32 pontos baixos agora vou fazer a carreira número 6 uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo e eu vou seguir fazendo essa sexta carreira um ponto baixo para cada ponto então vou fazer 32 pontos baixos então aqui no primeiro ponto um ponto baixíssimo agora carreira 7 uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo Aqui no seguinte, um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto baixo. Aqui no seguinte, vou fazer um aumento. Dois pontos baixos no mesmo lugar. Agora é só repetir. No seguinte, um ponto baixo. No seguinte, um ponto baixo. No seguinte, um ponto baixo. Agora, aqui no seguinte, um aumento aqui dois pontos baixos no mesmo lugar então aqui no primeiro fecho com um ponto baixíssimo então aqui eu fiquei com 40 pontos ok carreira 8 uma correntinha aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto baixo e essa carreira número 8 eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto sendo assim eu vou fazer 40 pontos baixos então aqui vou fechar com um ponto baixíssimo ok então agora eu vou fazer a última carreira tá uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui no seguinte, dois aqui no seguinte, três, quatro e cinco. Vou fazer uma, duas correntinhas. Vou pegar aqui na primeira, tá assim. E fecho com um ponto baixíssimo, tá? Então, aqui ó, no mesmo lugar, um ponto baixo, ok? Então, agora eu vou começar a repetir novamente. Então, aqui no seguinte, um ponto baixo, dois, três, quatro. E cinco faço duas correntinhas eu viro aqui ó e pego essa laçadinha aqui ó da correntinha ok e faço um ponto baixíssimo aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo e agora é só repetir novamente a mesma coisa tá chegando aqui no final eu corto meu fio